Tchau, bem vindo no canal Itália com Ana Paula. E antes de tudo, primeiramente, eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês, tantas mensagens lindas, tantas bemestades vocês me mandam e tante grazie, muito obrigada. E o vídeo de hoje é justamente respondendo os comentários, na realidade respondendo as perguntas que vocês me fizeram através dos comentários. E gostaria já de convidar a se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar notificações e deixar o seu gostei nesse vídeo. E justamente caso você tenha algum comentário, algo a sugerir, alguma pergunta... É só escrever, será sempre muito bem-vindo. Então vamos lá ao vídeo. Ah, esqueci esquecendo de falar. Você sabia que a partir de hoje vocês também podem ajudar a patrocinar o canal? Pois bem, basta você ir no site apoia.c/ barra com Ana Paula. Aí lá vocês vão ter mais detalhes sobre isso. Então bora lá, vamos ao vídeo. A primeira pergunta é, tchau Ana Paula, gostaria de perguntar uma coisa, a maneira correta de falar é perché ou perché? Grazie mille, tchau Park. O perché é uma das poucas palavras em italiano que tem o acento acuto, só que no italiano, diferentemente do português, a pronúncia quando uma palavra tem um acento acuto é fechada, então a pronúncia em italiano é perché. Mas a maioria das palavras em italiano tem aquele outro acento, que para nós é a crase, em italiano é l'accento tônico, e naquele caso a pronúncia é aberta, então quando na maioria das palavras com acento tônico, que é a nossa crase, a pronúncia é aberta, no caso do perché e outras poucas palavras que tem o acento acuto, a pronúncia é que usa per -que. Buonasera, como eu falo, venho do Brasil. Vengo dal Brasile. A preposição é sempre, quando você vem de algum lugar, é DA. Então, nesse caso, é, é, uma, é uma preposição composta que é DA mais IL, DAL, dal Brasile. Vengo dal Brasile. Eu gostaria de saber como se fala você é especial em italiano. Tu sei speciale, tu sei speciale. Agora eu vou responder para sempre você lê os comentários. As coisas na Itália são baratas ou caras? Quantos reais vale um euro? Vamos ver o câmbio de hoje. Vamos lá. Ó, eu estou aqui no site do Yahoo Finanza. Convertitore di Valute. Cavolo! Um euro hoje custa 4,08 reais bem carinho agora quanto se as coisas são baratas ou caras bem a itália também está em crise econômica mas eu ainda acho que o custo de vida na itália é mais baixo do que no brasil é o que eu quero dizer não é que aqui as coisas custam menos às vezes com o câmbio é a mesma coisa ou até mais do que custa no brasil mas eu acho que para um cidadão para uma pessoa alcançar determinado determinado padrão ou conseguir ter algumas coisas, comprar algumas coisas, acho que é mais fácil aqui. Não só no que diz respeito às coisas básicas do dia a dia, alimentos, roupa, lazer, mas também com eletrônicos, é, coisas um pouquinho mais importantes, mais caras, né, eletrônicos, casa, mas isso também varia de região para região, porque, por exemplo, Roma, Milão, que são as maiores cidades da Itália, também são, são bem caras. Como no Brasil, né? pagar um aluguel ou comprar uma casa, nas grandes capitais é mais caro do que comprar no interior, mas essa é somente a minha opinião, precisa verificar direitinho, cada caso é um caso, cada pessoa é uma, antes de tomar uma decisão, verifique direitinho. Marcos Aguilar, Ana, há alguma regra para invariáveis ou alguma dica, por exemplo, o caso Tita, onde varia só o artigo? É que eu saiba não. Eu acho que nesses casos de palavras invariáveis ou palavras com duplo significado, vale entender o contexto para poder entender o que está querendo dizer. Tipo a palavra nipote, nipote pode ser sobrinho, como pode ser neto. E ali não tem como saber, é só você <risos> avaliar certas coisas. Você tiver conversando com alguém, a idade da pessoa, né? Mais ou menos a minha nipote, Ou então você pode perguntar explicitamente, mas é o seu sobrinho ou o seu neto, né? É filho dela filha ou é filho del, del, dela tua sorella, por exemplo. E a mesma coisa com citá e outras palavras invariáveis. Vai é. do contexto. Oi, alguém poderia me explicar melhor sobre a diferença entre as duas versões, pois só acho mais a segunda na internet e eu gostei da primeira, achei mais bela, obrigada. Quem escreveu foi o Caio da Lavalle. Caio, a segunda... não, é que você gostou? Isso. A segunda é uma versão mais comum, porque é aquela versão católica. Mas a primeira é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu vou deixar o link aqui para você. É simplesmente se trata somente de uma tradução das versões diferentes da Bíblia. Eu vou deixar o link para você e ali você pode escolher em que língua você quer ler. Tem todas as línguas possíveis e imagináveis. É, logicamente italiano e português. Foi ali que eu peguei a primeira. Versa un lì. Joy Complimenti per il tuo italiano Lo parli veramente bene Senza accento Grazie Il mio obiettivo Il mio scopo è questo Grazie mille eh, Mi piacerebbe tantissimo Parlare portoghese Come tu parli italiano Dai che ce la farai Tieni duro Che se, se è quello che vuoi Ci riuscirai Posso farti una domanda e mi piacerebbe tantissimo se mi rispondessi. Quando sentivi, senti parlare in italiano, come lo percepivi e come lo descriveresti? Riuscivi a capire il senso delle parole? Quando sono arrivata qui capivo qualcosa, conoscevo qualche parola in italiano... Però tutte quelle parole messe insieme, le frasi, non sempre riuscivo a capire tutto quello che mi dicevano. Cercavo di capire il tutto, il contesto, d'accordo con quello, le parole principali di una frase. All'inizio è stata un po' dura, anche per abituare la mente a sentire solo l'italiano, arrivava a un certo punto che diceva ma che lingua è? Però l'italiano è sempre stata per me una lingua affascinante, e è sempre, beh, come lo sai, è molto musicale, quindi è anche bello da sentire. Oggi non ho più problemi, oggi riesco a capire cento di tutto quello che dicono. Sono tanti anni che vivo qua, quindi per me è come la lingua portoghese e continuo ad apprezzare tanto la lingua italiana per la sua musicalità. Muito obrigado. Ma se você traduz somente os textos da Laura, ele comentou no... no video da Laura Pausini. Não, eu traduzo também as músicas de outros cantores e a novidade é que logo logo vou voltar com os vídeos para os italianos de língua portuguesa. Próxima pergunta, Denise Alves, eu gostaria de saber como é surdo, cego, mudo, síndrome de Down, autismo? Surdo é sordo, cego é cego, mudo é mudo. Síndrome de Down é a mesma coisa, síndrome de Down, só que aqui, popularmente, quando uma pessoa tem, é, é, é afeta da síndrome de Down, quando uma pessoa tem síndrome de Down, não se diz, ah, ele tem síndrome de Down, mas é, é, persona é Down. E autismo é a mesma coisa, autismo, mas não confunda, a pessoa que tem autismo não é autista. Como no Brasil, autista, porque autista em italiano é motorista. A pessoa que tem autismo em italiano é autístico ou autística. Oi, Ana, tem uma dúvida. A palavra fidanzata significa namorada e noiva. E matrimônio e financiamento são sinônimos? Obrigada pela atenção. Um beijo, beijo, Afrodite. Bem, namorada é fidanzata pode significar sim namorada e noiva. Na realidade é quando alguém dá o anelo de fidanzamento, é que está pedindo você noivado, está dando o anel de noivado, só que no dia a dia, se uma pessoa tem namorada, ele fala que aquela é a sua fidançada ou aquele é o seu fidanzado. Mas oficialmente fidanzado, fidanzamento é noivado e matrimônio é casamento. Agora a última pergunta. Tenho dúvidas quanto à força dos acentos. O substitui o io. Suelen o não substitui o io. Io é o pronome pessoal, eu. O é um verbo. É a primeira pessoa do indicativo do verbo avere. Ou seja, eu tenho. Eu, eu. Como no português a gente nem sempre precisa dizer... Eu tenho um carro, né? Não, às vezes a gente oculta o pronome porque já se subentende que tem um carro se refere a eu. No italiano é a mesma coisa, né? Então nem sempre precisa dizer io ou na macchina. Pode se dizer ou na macchina, que é a mesma coisa, porque se subentende que, visto a conjugação do verbo, o, significa que é a primeira pessoa, ou seja, é sou eu, <risos> io ou na macchina. Então, não substitui. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Verbo, pronome, são coisas diferentes. O máximo que você pode fazer, como eu disse, é ocultar o pronome. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o seu gostei. E nos vemos em breve. Um beijo!